Como é que é meus putos do Lácio? Vamos aqui mais um vídeo e hoje temos mais duas caixinhas e mais duas caixinhas da Max Spinning Rods para o quê? Por Evo! Eu faço os vídeos, a malta adere, a malta internacional adere e eles, pum, mandam mais material para o nosso Evo. Eles agora enviaram-nos duas coisas, como vocês viram no título e pela capa enviaram-nos duas dump valves e disseram, pá puta, olha é assim, uh, mostra as duas, mostra aos teus seguidores que temos os dois modelos uh, e basicamente usa a que tu quiseres. O que tu quiseres é bar aberto, se uma metes uma, és outra metes outra, usa o que tu quiseres. Então agora vamos fazer o quê? Vamos abrir aqui esta, começamos aqui por esta, então começando aqui pela do lado esquerdo, já abri as pecinhas todas para vocês não ouvirem este... Vocês não gostam nada. Então eu já abri tudo. Temos aqui o tubinho para ligar. O tubo de vácuo que vai ligar aqui. Certo? Vai ligar aqui. Pronto. Este tubinho vai ligar. Ai. Ai. arrancando o unho vai ligar aqui. Pronto. Este tubinho é para ligar aqui. Depois temos aqui a dump valve. E temos aqui hum, a junta. Os T's. Temos aqui tudo. E isto vai ligar aqui. Certo? Certo. Certo. certo. E, sim, e depois temos aqui para espirrar, ela é direcional, espirra por aqui, esta aqui é de 30 PSI, aguenta até 30 PSI, é regulável, a gente consegue regular aqui um, o blow-off valve soft ou hard, por exemplo, podemos pôr a espirrar mais facilmente ou a demorar mais tempo a espirrar, ou seja, o espirro vai ser mais alto ou mais baixo, assim é que é, acho que assim é que estou a falar corretamente isto vai empurrar aqui a em molinha sai por aqui ok? esta aqui são 38 euros e aguenta até 30 PS. este é um dos modelos que eles nos enviaram é o modelo BOV RS 25, indo aqui para este lado deixa me só abrir aqui esta caixa vou fazer o mesmo sistema pôr já aqui tudo fora e já temos aqui esta fora, esta vocês já estão a ver é muito maior olhem só a diferença, é muito maior esta aqui é uma de 50mm, de referência BOV 5082 se vocês procurarem no site e digamos, esta já espirra 360 enquanto esta espirra só ponto tiver estiver virada para a frente, para trás, para o lado, quando vocês quiserem espirra sempre para a frente esta aqui como é aberta a 360 graus Espirro a 360 graus, esta aqui pelo que eu estou entendendo não é regulável, portanto aliás, eu esta, esta dump valve foi uma das que eu meti, uma muito semelhante, se bem que este modelo é um modelo novo já aguenta 35 psi. esta aguenta 30 PSI, esta aguenta 35 psi. este é um modelo novo, mas eu meti um modelo muito semelhante, assim também 360 graus no .gt, portanto o espirro há de ser semelhante, em termos de material traz aqui os tubinhos traz aqui o o-ring, traz a abraçadeira que eu creio que isto vai encaixar aqui com este orring para vedar, depois isto leva aqui e a braçadeira encaixa aqui para, um, para prender aqui o encaixe. Esta pelo que me parece de montagem é mais difícil. Esta aqui creio que esta é praticamente no evo, deve ser só chegar fazer aqui. Um corte no tubo, meter a tampa por cima, e acho que esta é bastante fácil de montar. Esta aqui já vai dar mais trabalho, se bem que eu e as montagens e os carros, eu não, não, não tenho muito jeito, mas uh, uma coisa é certa. Se calhar vamos primeiro montar esta para ver como é que fica, e se conseguimos arranjar maneira de montar esta, mais que não seja para darmos uma volta e ouvirmos o espirro de uma e o espirro de outra. Ok? Esta aqui, curiosamente, também são 38 euros tanto uma como outra são 38 euros esta 30 PS, esta uh, 35 PS, elas são de tamanho diferente esta parece bem mais resistente e bem mais robusta mas parece-me que para fazer o espirro vai precisar meter aqui um bocadinho mais pressão que ela é mesmo muito forte enquanto esta aqui eu já consigo aqui empurrá-la uh, se bem que conseguimos afinar aqui a resistência mas esta acho que vai fazer aquele espirro mais suavemente. E este deve ser mais aquele. Só quando está lá em cima, porque esta eu nem consigo, uma frente, nem consigo mexer. Zero. Não consigo mexer. É mesmo bastante forte. Esta aqui não, esta aqui a gente dá um toquezinho. E ela mexe bem, se bem, como eu estava a dizer, dá para apertar aqui a mola e ela fica mais resistente. Malta, eu vou deixar na descrição o link das duas dump valves para vocês escolherem esta aqui 38 euros mais pequena e direcional esta aqui os mesmos 38 euros aguenta mais 5 PSI e o espirro é 360 mas ainda não montei mas parece-me que esta vai espirrar mais suavemente do que esta esta deve ter um espirro mais forte e mais lá em cima esta mais fraco e mais cá em baixo. Lembrando, isto sou eu a tentar explicar o que não sei explicar. Porque eu não sou mecânico. Se fosse mecânico, trabalhava nos carros. Uh, mas pelo que eu tenho visto e quais é o que eu vos posso explicar. De qualquer maneira, eu vou deixar na descrição o link do material para vocês verem mais especificações, mais coisas que vocês queiram saber. Que eu não disse aqui, vai estar tudo na descrição. Lembrando, material todo da Max Rods, Vocês podem, destes 38 euros cada uma, podem ainda tirar o código de desconto que vai estar também na descrição. Vai meus poços, fiquem bem, um grande abraço e um grande...